olá soldados do tigrão e você já se juntou a essa comunidade de homens alfa somos pegadores e seremos cada vez mais então os soldados hoje vou falar em termos mais técnicos vamos falar sobre ejaculação precoce explicando a mesma se você não sabe no passado eu gozava em menos de dois minutos depois passei para 10 minutos através de um vídeo que já expliquei aqui no meu canal mas hoje eu duro mais de 40 minutos com um método que realmente cura a ejaculação precoce, o link está na descrição. Bem, vamos lá. Ejaculação precoce é um distúrbio que acomete homens e está associado principalmente à ansiedade, o tratamento inclui psicoterapia e barra ou uso de antidepressivos segundo os médicos. Mas eu já digo de novo, tem um método caseiro que cura de vez. Mas o que é considerado como ejaculação precoce? Considera-se precoce a ejaculação que ocorre logo após a penetração ou até mesmo antes, sem que o homem tenha controle desse evento. Para caracterizar o distúrbio, é preciso que o episódio se repita com frequência e o homem não consiga satisfazer a parceira em pelo menos 50% das relações. Muitas vezes, a própria pessoa não sabe dizer quanto tempo leva para ejacular, mas as pesquisas indicam que o homem sem problemas leva, em média, de 2 a quatro minutos. Cara, eu digo a você, essas pesquisas estão erradas. Se você passa só quatro minutos, tá morto, e com chifres talvez. Pois sua parceira não vai ficar bem com uma gozada tão rápida. A ejaculação precoce é comum na adolescência. A falta de experiência, o medo de não ir bem na foda, ou de chegar alguém, entre outros fatores, criam o um estado de ansiedade que acelera o momento da ejaculação. A tendência é o problema desaparecer à medida que são superados esses obstáculos. Dizem que o diagnóstico é clínico, e que o tratamento inclui psicoterapia e o uso de antidepressivos, inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Soldados do Tigrão foda, eu repito, não acredito nisso. Você não precisa que alguém examine você, e não é preciso essas drogas para te curar. Eu vivenciei e me curei da ejaculação precoce. O segredo para curar sua ejaculação precoce está na descrição deste vídeo. É o mesmo que eu usei. Então os soldados do Tigrão, por hoje é isso. Vai lá no link da descrição, e acabe esse mal da ejaculação precoce em sua vida. Você nunca mais vai gozar rápido. Falou, homens alfa, pegadores. Até outro dia.